Eu, eu tive este ano uma, uma, na, naquela reunião da apresentação com a diretora-turma e os outros pais, e então hum, eu perguntei à diretora-turma, isto da minha filha mais nova, portanto no sexto ano, porque é que as aulas de educação visual, que já era a única disciplina onde poderiam eventualmente, vá assim na loucura, fazer alguma coisa criativa, a, a professora a, passava filmes em francês sobre como é que se fazem um lápis de cor. Ok, um, explicar Pronto Agora, aulas assim Aulas e aulas e horas E horas e horas É triste É triste porque estamos realmente A matar a criatividade às nossas crianças Porque as aulas são assim A maior parte das aulas são assim Não é? Quando a, a, a professora de português da minha filha Pede, eles por mês têm de entregar dois textos, que eu acho excelente para exercitarem naturalmente, e naturalmente é uma área que eu estou mais atenta. Textos livres, e há pais que ficam furiosos, textos livres, mas não podem dar um tema? Mas porquê é que têm de dar um tema? Deixem a criança pensar, escrever sobre o que quiserem.